Boa noite, gente. Nós estamos é, com a cama arrumada aqui, mais uma vez. Para mais uma noite de descanso. Vou tirar essa roupa daqui. O que tá o Cícero já? Ah, gente, eu já tô de touca. Tá de touca porque... Minas Gerais, para mim, é fria. <risos> é uma região fria. E aqui ó, choveu e... A temperatura baixou, ah, e esse cabelão que eu tenho na cabeça aqui... Mostra o cabelão. Ah, o cabelão meu é muito, é muito cheio de cabelo, é muito cheio. Olha ah lá, ó. tem um cabelo muito grande, é. então... Aí eu tenho que botar a toca. Papai é. do céu, me A touca aqui, é, eu trouxe para ele passear, ele tá usando para dormir. <risos> eu não quero nem saber, eu quero é, dormir quer bem. Quer aquela toca ali, a realidade é a minha, mas eu empresto. Eu <risos> Entendeu? E aí agora nós vamos descansar um pouco, que amanhã tem mais, né? Se vamos Deus continuar quiser. a viagem, vamos para outra cidade e ó, só alegria. Estou apaixonado pela nossa nova vida, viu? Vamos ver até quando. Eu espero que por muitos anos. Se Deus quiser. <risos> Deus quiser mesmo. Então, boa noite, gente. Olha, gente, estamos na beira de uma rodovia. E essa rodovia aqui é bem movimentada, viu? O sol já está começando a trazer o seu calor e nós estamos aqui. Ó. Agora nós vamos providenciar para fazer o café, que já está na hora da gente nos alimentar e seguir a vida e acostumando com isso, porque é totalmente diferente de um de uma casa, né? O minimalismo aqui é muito. E a gente vai aos pouquinhos Pegando jeito Ainda bem que nós Começamos com uma van Nós íamos começar com uma Kombi Mas a misericórdia de Deus Foi tão grande e é tão grande E será tão grande Que nos já abençoou com essa van Bom pessoal A Madalena vai fazer o nosso primeiro café Ela vai agora Pegar a água ali ó Agora é tudo com paciência, tudo com calma. Tudo tranquilo, não pode ter pressa pra nada. A gente tem que acostumar a ser agora mais paciente possível. Pra fazermos essas coisas acontecer. Ali já tá o leite, ó. Vou colocar o leite pra esquentar um pano bem em cima, você não pode esquecer, tá? É aqui, né? Tem que acostumar com os... E eu achei ele muito perto ali também, da madeira, não tá, é, não? É, muito perto. Eu também achei É. Essa aqui eu já vou deixar. Tá? E agora eu vou... Aqui pôr a Madalena pão. colocou... Uns pãezinhos. canone pão, Danone. Umas, umas broinhas de milho. Umas broinhas de milho, que aqui agora já ah, é... Pique. É chamado de pau a pique aqui na região de Minas... Da Foi ontem, né? Nós fomos na casa dela. O aqui. Eu tô vendo um problema aqui, pessoal. Eu tenho que nos adequar. O vento querendo apagar o fogo. Tudo isso a gente tem que, que ir aprendendo. Esse pó aqui, é, ó. O Cícero gosta de café forte. É um pó que vem então... de, de Minas Gerais para Minas Gerais, bem. <risos> É daqui de Minas. É daqui de Minas mesmo. De Minas mesmo. Aqui é de outra região de Minas. Eu gosto de café forte. E quase, quase sem açúcar. Então, um pouquinho de açúcar. Muito pouco mesmo. Acho que até, até que eu coloquei muito açúcar. Eu nem vi quando você colocou. Bom? Não, e... quando eu faço bastante café, eu coloquei nessa garrafa direto na garrafa. Mas, como é um copo só, eu costumo colar aqui nessa xícara. Porque. Não mais compensa, prático, né? É mais não prático. Sujar a garrafa. pôr. Um só copo, um pouquinho, né? Um é. De... Quando vai viajar, assim, aí coloca. Vou deixar aqui dentro. É. Pava pique. Produto derivado do milho. Aqui tá meus talheres Vou achar aqui uma. Olha o tamanho desse canivetão. Esse é um canivetinho. É, canivetinho, canivetinho de picafumo. Canivetinho tamanho. Gigante. Família. E esse canivete foi um presente que eu ganhei de um amigo. Eu tenho medo de canivete? Só tem... fechar lá com muito cuidado. Eu tenho que... medo de fechar. Pode ir, vai? Não não. não. não tem medo de fechar o canivete. Vou achar uma colher aqui. Quando as coisas acontecem, eu vou ganhando tempo aqui também, tá bom, pessoal? Bom, agora vamos coar um cafezinho mineiro aqui em Minas Gerais mesmo, é. porque eu, eu, como eu sou do estado de São Paulo, a gente compra daqui, produto daqui para tomar lá, né? Agora nós voltamos para cá, trouxemos ele de volta, só que está em outra região, né? A única coisa é isso. Eu tenho que acostumar com isso. Agora aqui é minimalismo, ou seja, o mínimo possível de coisas e também. O gasto mínimo de água. É. Cheio de molho, depois eu Bom, o, o café é pouco, gente, porque é só o Cícero que toma. Às vezes eu tomo um golinho, assim, com leite. Melhor, só mais para mim. É. Pra que você não dá é muito chegada no café. Vai no leite. Você vai ferver esse leite? Acho. Dá uma olhadinha aí pra mim. vento. Isso é natural, Madalena. Eu, eu, eu, nós estávamos chegando quando o pessoal abriu trazer o leite. Uhum. Ele não está fervido. Você pegou na garrafa? Peguei na garrafa. Não está é fervido. Melhor ferver. Né? Então tá. Vamos esperar ferver. Aqui, agora eu já percebi, gente. Está ventando. Dali para cá, da direita para esquerda. Eu vou colocar um tapume aqui, ó. Nesse lugar, ó. Vou colocar um tapume. Para o vento não vir com força e apagar. Brincar, Porque... Parece, que parecendo que não, mas o gás, ele perde um pouco da sua eficiência. Vai usar esse vidro? É, já ajuda, né? Já, já, se você escorar ele, já vai quebrar o vento. Jeitinho brasileiro. Aí, ah, deixa ele aí, já melhorou. Agora eu quero meu café, já tá coado mesmo. É Lembre-se que aí, quando você vai virar, derramar. a tendência é derramar, tá? Você quer fazer aqui fora ou você quer fazer aí dentro? Bom, tá com o olho eu posso tirar. Com olho, eu posso tirar, né? É. A traseirinha desse copo ele pinga, é. porque foi adaptação nossa. Mas aí já tá dentro é, da pia, não tem problema. Ver. Por aqui, vai tomar o um cafezinho. Aí o cafezinho. Deixa eu mostrar você tomando o cafezinho. Deixa eu mostrar você, pegando o celular pra mostrar eu tomando cafezinho. Olha que charme aqui, ó. Eu eu Olha tomo, lá. Eu tomo... Olha o fundo. Ah, eu gosto de café forte. Eu tomo mais tanto agora. Você tá escuro. E mais tarde. Ah, mas eu sou escuro mesmo. A gente é. que natural, da... né? Da raça negra. É tá natural. Tá natural. Que Deus abençoe e que nunca falte para nós, viu? Para nós. Nós todos brasileiros, estrangeiros e por aí vai. Hum, hum, hum. Vem aqui dentro agora. Só quem Aprecia o café, é que sabe o sabor tem que tem um café, né? É, café puro, né? Café puro. Não é aqueles cafés batizados, né? Porque até eu que não tomo, sei que não presta. Meu filho comprou um café, daí ele falou pra mim assim, Oi pai, comprou um café, meu Deus do céu, pai, pensando num café ruim. Aí o café falou, você vai querer? Eu falei, mas você acabou de falar que o café é ruim, filho. Não vou querer não. Aí fui lá em casa, peguei um pacotinho de café que nós tínhamos recebido daqui da região pra ele. Ó, e a cama já foi desmontada, as calopsitas estão ali. Olha a situação que tá isso aqui, ó. Você não pode esquecer do leite, hein? Tá subindo já. Parece que derrancou o leite, Cícero. Não. Pô, parece que derrancou sim, o leite. Sim, senhor. Eu, né? eu percebi na hora que eu fui pegar ele... Que ele tava grosso, é. bem grosso. É, vou ter que pegar outro. Ah, gente, ó. Nossa, virou queijinho. Tá vendo, ó. Infelizmente, virou queijinho. Virou queijinho. Esse leite eu ganhei da irmã, que é a casa dela é ali, ó. Ganhei dela. Vamos, vamos. Então eu vou, é, da irmã Eu vou lá pegar outro de outra garrafa. É. Pronto. Então vou ter que esperar um pouquinho. Bom, pessoal, Madalena preparou aqui o nosso café da manhã. Nós temos visita hoje, ó. A primeira visita que vem <risos> que vem até o nosso nossa casa nossa casa e vai tomar um café com a gente. Só que ela falou que eu tomo um café tão forte é. que ela, ela levantar bebo dela falou. Já boa, <risos> Você já conhece a irmã Wanda, né? Então mais uma vez a irmã Wanda está aqui nos dando o privilégio da sua presença e é a primeira pessoa que entra mesmo, né, bem? É. é que entra no nosso motorhome para nos nos é, Abençoar. E aqui estão, então, nossas comidas. Eu vou começar aqui, tem, tem bisnaguinha, bisnaguinha, presunto de queijo, tem aqui o, o a que a pique que a Janaína me deu, o café do Cícero, que a irmã já provou aqui tá forte, e tem leite, ó fui buscar outro leite lá. É, agora uma coisa que eu e Madalena precisamos aprender a... A manter uma alimentação saudável, gente. Porque é. na estrada, se ficar de fast food, de lanchinho e pizza, é. não, não dá não. A gente tem hábito de comer é, castanhas Oi, de manhã, ó, Tá aqui, ó. olá olha lá, pessoal, como é que eu já falei que ele gosta. Ele é apaixonado por, por mulher, ó. Se eu fizer aquilo ali, eu tomo uma bicada. Qualquer homem que encostar ali, toma uma bicada. Mulher não. Mulher ele deixa ali, ó. Enquanto a partir dessa daqui, ó, gosta de mim de um jeito. Se deixar, não sai do meu ombro, ele é sem vergonha Ele gosta, ele gosta. Esse gosta então, E tá se, ele, se ele se ficar com a senhora Quando foi embora Ele começa ele vai, a subiar vai, pia vai até. piar até Porque ele pia, pia Quer dizer assim Não vai, não vai Fica aqui Vamos lá, então, Madalena A gente come algumas Castanhas, nozes, amêndoas, caju Amendoim Semente de abóbora A gente parece calopsita A gente é. come girassol é, castanha do Pará e aqui tem um chá que eu tomo mais tarde, então eu vou colocar tudo aqui dentro para a gente tomar o café, já está separada a nossa porção aqui de, de castanhas, e aqui nessa, nesse copo a gente toma um, uns suplementos aqui, é. então depois eu vou pôr aqui dentro, e tem, toma vitamina E e uma colher de mel para cada um. Para manter a nossa saúde e para é. poder usufruir dessa. É, a gente toma leite com pão e. O que te vê, Só tá que a ali, Madalena, solta batendo ali agora, Preta. Vamos é. baixar o todo? Pode ser. É, então tá bom. Tá... Bom, gente, nós estamos. Saindo agora do asfalto que nos conduz à chácara ou sítio Belo Vale. Temos aqui à esquerda uma igrejinha católica. Muito bonitinha. Bem arrumadinha. E pelo que eu estou vendo aqui, ó, tem a primeira estação ali da Via Sacra. Então deve ter alguma coisa daqui para frente. Vamos adentrar agora o estado de terra. Que aliás está sendo bem arrumadinha aqui. Não foi arrumada não, é natural mesmo a gente chegar até lá, nós vamos passar uns dias juntos ali, esperamos ser abençoados ali, sinto falta de alguns irmãos queridos, de alguns amigos preciosos, mas é assim mesmo, hoje é dia 30 já, então vamos ficar, se tudo correr bem até dia 1 juntos, o Deus nos abençoe grandemente, É sábado, mas lembrou que é chamado de dia novo, né? Então é dia 2 e a 3. Ah, bem que eu falei aqui na frente, ó. Ali eu falei da via sacra, né? Então ali na frente, ali atrás começou a primeira estação. Aqui, ó, dá pra vocês verem aqui. Eu vou até direcionar a câmera, mas bem mais pertinho. Aqui, ó, segunda estação. Jesus carrega a pesada cruz Agora eu não sei o caminho que vai seguir Se vai para direita Ou se vai para a esquerda Mas de qualquer maneira a segunda estação está aqui Lugar bonito viu gente Olha só que lugar mais agradável Vocês me desculpem do bichinho do Isso é resultado o meu avô, viu O meu pai não era calvo não o Meu avô que era e a mudança de clima, né Mudança de clima E por aí vai É isso aí conta Eu nem lembrei de mudança de clima Mas a galera que lembrou Mudança de clima para quem vai ficando velho Quando tem uma dorzinha Dói Às vezes tem uma pancada Que não dói mais Chegou Esse tempo assim dói Aí começa Ô oh, meu Deus Tem um cidadão empurrando a bicicletinha ali Gente, ó a lutinha dele aí, com a bicicletinha carregada com alguma coisa. Acho que é né? leite, né Não é leite? Acho que é leite. Bom dia! Bom dia! <risos> nossa frente e eu vejo o quanto que é gostoso conhecer novos lugares, fazer novas amizades, já falei isso mas eu não canso de pensar sobre isso é tão bom isso aqui mesmo foi é resultado de uma amizade que nós temos resultou nessa bênção aqui ó ali a Nossa Senhora seja bem vindo bairro São Domingo a 8 km para direita aí mas nós vamos aqui ó pelo Belo Vale para a esquerda aqui ó depois eu vou lá fazer uma visita quando eu tiver um tempo e gravar para gente saber do que se trata, né? Com certeza é um ponto turístico da cidade. Da última vez que nós passamos aqui tinha chovido, tava uma poça de lama bem fundo ali, ó. também okay, mais do que nós estamos fazendo aqui, viu? Eu tenho um querido amigo chamado Vanderlei, que eu amo muito, mora em São Paulo. Abraço, seu Vanderlei, é. Abraço, Como eu gostaria Vanderlei. que ele estivesse assim com a gente, estive, estive conversando com ele, ele falando, ele precisa, né, desestressar um pouquinho, essa pandemia judiou demais a gente. O Renato também, nosso amigo fotógrafo. Ô, Renato! Agora que o Madalena lembrou de você, rapaz, um abraço, viu? Depois eu vou aí pra gente conversar um pouco. Mostrar pra você a nossa bênção recebida, Renato. Entre outros, né? Tanta gente, nossos familiares. É. Legal também, um riozinho aí, bonitinho. É. Vim aqui uma vez só, eu treino aqui agora pela, pela fé, como diz o outro. Ah, tem uma galinha ali. só o Cícero está vindo ali, ele foi pegar o carro para posicionar melhor, aqui perto nessa árvore aqui tem um ponto de energia e a gente precisa dele, então ele vai posicionar o carro aqui, perto desse ponto, é onde a gente vai ficar morar por esses dias, aqui vai ser nosso quintal Por esses dias, tem duas caixas d'água enorme, enormes de grande. E nós vamos ficar aqui, né, Circe? Esperar ele abrir ali. Tô falando que aqui vai ser nosso quintal por esses dias. É exatamente esse dia. Nós vamos estar aqui. Na graça. Como sempre. Está chuviscando Olha só aqui um o pouquinho. Capricho, gente. Ó. É? Olha o capricho que ele tem. A aqui. Feito com bambu. Não sei ver se é, que é taquara. taquara que é mais fácil virar, hum. né? Então é isso aí, gente. Vamos começar a movimentar. Oi gente! Como é que vocês estão aí? Vou mostrar as calopsitas. Tudo bem aí? As <risos> sacolas já correram ali até. Empurra para dentro essas sacolas. É, deixa eu só tirar as calopsitas daqui. Pra se poder ficar um pouquinho mais... Com vontade? É. Essa sacola tem o que de bom aqui, bem? Oi, Nino. Quer... Vai levar para lá para fundo, fundo? Cadê o Nino? Oi, Nino. Pode Bora. empurrar tudo para lá. Deixa eu ajudar o Cícero aqui Estava agora. Pensando, na verdade. Espera aí que eu já vou te ajudar, tá bom?